E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V e o negócio é o seguinte mano Dá um ligo nessa belezura Porsche é muito lindo né mano, é um carro icônico Eu gosto muito de Porsche E eu vi aí que no... Parece que eu não acompanho muito, muito ele, eu acompanho alguns vídeos só Mas eu já fiz vários vídeos aqui é... daquela moto que ele tinha que era... Não lembro. <risos> mas eu já fiz vídeo descendo um mega rampa. Fiz vídeos de desafio e tal. E o Renato Garcia, um cara gigante aí no YouTube. E ele tem um Porsche, mano. Ele tem um Porsche desse daqui, ó. Que é o Boxster, né? S. Não sei bem se é essa cor, mas eu acho que é a cor mais próxima. Apesar que essa aqui tá metálica. Então tá dando uma... Tá dando um, uma diferença de lado, ó Mas na frente você pode ver que Que é Seguinte, galera, então ele Tem um carro desse aqui e tá fazendo altos rachas aí, né Com os amigos dele lá Eu não consegui colocar o interior caramelo Se eu não me engano, acho que o interior é caramelo E o que, que a gente vai fazer com esse carro? Vai tirar a racha? Não, a gente vai colocar um Porsche Desse aqui pra ver Como que ele se sai na maior rampa Do planeta do mundo Ó, vocês estão vendo ali, ó que só tá a, a... Uma parte dela. Que ela é bem alta, galera. Ela chega lá em cima. E tem outra também que é mais pontuda. A gente vai saber aí quanto que esse Porsche pega numa mega rampa. Aqui não tem racha não, mano. É descer rampa. Que obviamente qualquer ninguém... qualquer ninguém... Desceria com um Porsche desse, ó. 718 Porsche Boxster. É, acho que o dele é assim também, né? conversível. Vocês que... Olha, rapaz. O Franklin... Ó, ó, ó. Ó, o interior do carro, que louco. Tá com o CarPlay ali ainda, ó. Da. Da, da Apple. O carro é da hora demais, né, mano? É louco. A tá esportiva, né? Seguinte, então vamos descer duas rampas aqui, beleza? Vamos ver quanto é que esse Porschezinho aqui vai pegar de velocidade descendo a mega rampa. Bora lá. Ó, primeiramente a gente vai descer essa daqui, ó. Ela é mais inclinada, mas ela tem um salto gigantesco aqui na frente. E tem essa aqui que é a mais alta. Olha lá, ó. Essa é a mais alta, e obviamente daria mais velocidade para o carro. Então, primeiramente a gente vai descer aquela. Tem uma inclinadona também, que é, mas é complicado descer nela. Então, vamos descer só nessas duas aqui, beleza? Então, vamos lá para o topo. Ó, oh, aqui tem que tomar muito cuidado pra descer Porque ela é muito inclinada E o carro pode Pode virar Então vamos na moralzinha Ai! Não deu É que eu tô sem o controle, mano Acho que dá pra Dá pra, dá pra controlar aqui, vamos lá, vamos ver É, dá pra controlar aqui Vamos lá, agora a gente consegue, hein. Agora eu, tô, eu coloquei o controle do Xbox aqui. Aí dá pra controlar o carro aí, ó. ó. Tá vendo, mano? Inclinadaça. Vai. Ó, velocímetro tudo. Ai, meu Deus, peraí, peraí. Não, não, não. Ah, nossa, arregacei o Porsche, maluco. Meu Deus do céu. Ai, ai, saiu todas as latas dele, cara. Uma galera, não deu, não deu, não deu. Vamos voltar, vamos voltar. Rápido o carro, hein? Ó. Será é que ele chega lá no teto? Chega, não. <risos> Porsche consertado. Agora a gente consegue, hein, mano? que bem devagarzinho pra poder não perder. Aí, aí. Aí. Grudou. Foi. Velocidade no canto. Ó. 300 km por hora Deu 300 km por hora Vamos cair beautiful na rua aqui ó Que a suspensão do Porsche aguenta Ó Tá vendo? Ah, moleque Pensando o que, rapaz A suspensãozinha do Porsche Aqui é como? Faz aí, ô, ô Renato Garcia Arruma a mega rampa, desce e desce <risos> Pra ver o que, que acontece <risos> Bom, enfim, galera, descemos naquela. Ela é mais inclinada, mais difícil de ver. A gente vai descer na outra que não é tão inclinada, mas é mais alto. O carro pega mais velocidade. A gente desce em terceira pessoa e em primeira pra ver se o velocímetro estoura Descendo a mega rampa. Bom, essa daqui com certeza é a maior. Ó, você pode ver que as nuvens estão ali, ó, abaixo dela. O jogo é bem alta mesmo, galera. E a gente vai descer, ó. Olha isso. liga Vamos, vamos, vamos. vamos ficar enrolando, não vai Vamos ver quanto é que ele vai pegar. 300. 400. 400 km por hora. Oh, imagina um carro pegando 400 km por hora, velho. Será que a gente consegue usar a suspensão do, do Porsche aqui? Pra cair, beautiful? Nossa, <risos> mano. Mais ou menos, né? Então, 400 km por hora pegou na Mega Rampa. Eu já vi carro pegar mais. Mas, enfim. Esse aqui não é um dos Porsches mais rápidos que tem. Ó, oh, tem um spoiler ali atrás. Agora eu fui ver. Vamos descer agora em primeira pessoa. Finalizar o vídeo. E... Se vocês quiserem sugerir novos vídeos Fica à vontade nos comentários Vou até com essa câmera aqui para mostrar para vocês Quanto É alto Vamos lá, vamos subir aqui Muito bem, chegamos no topo Vou descer assim mesmo, hein Com ele bichadão Ó da hora, né, mano? Ah, tá aqui. Aí. Primeira pessoa, galera. Vamos descer em primeira pessoa. Olha isso, mano. Já pensou você dentro de um carro descendo isso aqui? Tem os caras da Hot Wheels que faz, né? Boa! Olha aí. Ó o velocímetro. Ih, caramba, já bateu lá no final, ó. Tá vendo? Pegou a velocidade máxima. A rotação do motor tá em 5. É, o máximo que pega aqui é 400 mesmo. Uh, agora vamos destruir o Porsche do Renato Garcia. Vai. Olha lá, velho. O sangue ali no braço do Franklin, mano. Vamos ver como é que ficou. Vamos destruir ele, velho. Pera aí, galera. Vamos destruir ele aí. Pera aí. Calma, calma, calma. Destruir não vou destruir com arma não, porra. Vamos lá, hein. Eu não sei porque tá aparecendo esses caras chatos aqui, velho. Vamos passar em cima. Sai daqui, seus otários. Vai pra lá, vai. Eita. Vamos lá, galera. Vamos passar em cima do porte e finalizar o vídeo. Ó, oh. de ladinha, hein. Oh, peraí que esse lado aqui não tá... O prédio não vai deixar. Olha ah lá, vai. Ai! Ah! Ela vai virar... Ó, ó, ó, ó. Eita, amigo! Ó. Oh.